Caramba, velho. Caiu o bagulho aqui dentro. Desmatamento, galera. Pensa no seguinte: pensa na terra como se ela fosse um, um corpo humano uma célula do corpo humano. Aí o que, que acontece? Você pode cortar as árvores? Pode. Não tem problema nenhum cortar as árvores porque as árvores elas são como se fosse as unhas da terra ou o cabelo da terra você não corta seu cabelo ele cresce cresce cresce você vai lá e corta dá um trato e tal fica legal e nasce de novo mas se você for lá e arrancar os folículos capilares folículos pilosos melhor dizendo o que, que acontece não vai mais nascer cabelo em você se você pegar uma alicate e arrancar a tua unha ela pode até nascer mas se você arrancar lá a célula que faz com que ela nasça de novo ela não vai mais assim, certo? Então, o que acontece? Pode haver o desmatamento? Pode, não tem problema nenhum. Pode cortar as árvores? Pode, mas num ponto em que ela consiga crescer de novo para reflorestar o planeta, entendeu? Agora, você tá vendo esse vídeo aí? Olha o que está acontecendo. O cara que inventou essa máquina, ele tá arrancando a raiz da árvore, saca? É como se ele estivesse arrancando da, da tua cabeça a célula que faz nascer o teu cabelo. Só que acontece um detalhe muito interessante. Por dentro da Terra, todas as raízes se conectam. Todas as raízes se conectam. No mundo inteiro. Isso funciona como se fosse o cérebro da Terra. Como se fosse as, os nossos neurônios e as nossas sinapses. Então se você arrancar... Uma parte dos seus neurônios, do seu cé cérebro, uma parte do seu corpo vai deixar de funcionar. E é isso que está acontecendo com a Terra, quando esses caras vão desmatar a Terra e arrancam as árvores pela raiz. O que, que eles estão fazendo? Eles estão arrancando pedaços do cérebro da Terra e deixando a Terra débil mental. Por isso está havendo toda essa transformação climática que todo mundo tem observado. E não adianta é cientista, ins, órgão, instituto, não sei o quê, governos blá blá blá falar que isso é sazonal, que não é. A gente sabe que não é porque a gente está vendo, a gente está sentindo. Ou é como o como acontece, sabe, com as nascentes, né? Da que os caras estão matando as nascentes. Você viu que eu tô suando aqui, ó. Por que que eu tô suando? Porque tá muito quente. Então meu corpo está refrigerando através do suor e quando eles soterram quando eles tampam as nascentes é como se eles tampassem os nossos poros impedindo que o suor escape pelo pelos poros para refrigerar o corpo então o que acontece a terra também não consegue refrigerar e ela acaba entrando em colapso qualquer massagista sabe o que são o que é uma massagem linfática né? é para fazer escorrer todos os líquidos sujos que tem dentro da terra e quando eles matam os rios o que, que eles fazem é como se eles estivessem matando as veias e as artérias da terra é como se estivessem desidratando a terra é como se tivesse causando na, na terra um entupimento da artéria e vai causar nela um infarto um, um derrame um avc entendeu então o que que essas pessoas que na minha opinião sabe são estúpidos, idiotas, cretinos, e, e é isso mesmo, e não há quem não concorde comigo, a não ser eles, né, que desmatam a terra, que matam as nascentes, etc e tal, que fazem, promovem queimadas, né, maravilhosas, sem se importar com o que tá acontecendo, eles não entendem, cara, o que tá acontecendo, saca, eles não entendem, que o que está acontecendo é que eles estão deixando a terra da Eles não entendem, por exemplo, que se eles acabarem com a Amazônia, a Amazônia controla o fluxo de, de chuvas aqui no Sudeste. São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais. A Amazônia, a umidade da Amazônia controla o fluxo de chuvas aqui. Então se você desmata a Amazônia lá em cima, o que, que acontece? Aqui há um desequilíbrio das chuvas há um desequilíbrio nos reservatórios há um desequilíbrio nos rios há um desequilíbrio em tudo há um desequilíbrio nos ventos tornando os ventos mais fortes as chuvas mais intensas e por aí vai e todo mundo está percebendo isso mas não vamos desmatar a Amazônia para criar gado para encontrar ouro para vender a madeira etc tal gente o resultado é, ele é tão óbvio, óbvio, tá? Quanto esse copo que você está vendo aqui na sua frente. Ele é tão óbvio quanto esse vídeo que você tá vendo aqui na, na sua frente. O resultado vai ser uma catástrofe climática sem precedentes que vai pôr fim a, a vida na, na Terra como a conhecemos. Inclusive, quem vai pro Beledéu são esses mesmos caras que estão desmatando... As florestas pelo mundo inteiro. Adianta reflorestar? Claro que adianta reflorestar. É como refazer um enxerto, né? Mas você tem que lembrar que cada parte do teu cérebro comanda uma uma parte do seu corpo. Então não adianta só reflorestar a Amazônia com árvores frutíferas, por exemplo. É preciso reflorestar com todas as sementes que faziam fazem parte daquele conjunto de daqui, habitat, porque cada árvore lá tem uma função para alimentar um tipo de bicho, que tem uma função para fazer um tipo de escavação na terra, que é uma função de um tipo de adubação, tem uma função que leva as águas da terra para os rios, que alimentam os determinados tipos de peixes, e que alimentam os determinados tipos de algas, e blá blá blá blá, é uma cadeia saca é uma sequência igualzinho ao nosso corpo humano se você tira um pedaço vai te fazer falta e é insubstituível por mais prótese eletrônica que tenha nunca você vai sentir o que você sente com o tato de pegar nas coisas de tocar no gelado no quente no, no suor etc entendeu nunca vai ser a mesma coisa pode ser parecido mas nunca vai ser igual e você que não fala nada e você que concorda com isso e você que aceita isso, que você engole isso como se, sabe, tivesse colocado um funil na tua boca e estão jogando aquilo para dentro. Você tá sendo conivente com isso, você está concordando com isso. Então esse meu vídeo aqui é um manifesto contra o desmatamento do jeito que está sendo feito. E que jeito que está sendo feito? Do jeito de arrancar as árvores pela raiz. Arrancar as raízes das árvores, desconectar os neurônios da Terra, deixando a Terra uma débil mental, uma, uma, um, um ser vivo sem poder de raciocínio, sem poder de perceber o que está acontecendo lá no Japão, para ela poder tomar uma atitude lá, ou o que está acontecendo no, no Alasca, para poder tomar uma atitude lá, ou no Polo Norte, etc. E tal, entendeu? Por isso, essa, esse mapa que nós estamos vendo, esse mapa novo que nós estamos vendo do clima, que tem nos afetado, e não só afetado o clima, né? tem afetado a nossa saúde também, sabe? A quantidade de lixo que está sendo jogado. Gente, é, chegou no, no limite do limite. Eu não aceito mais isso. Então estou manifestando-me contra o desmatamento de arrancar as árvores para a raiz. Corta, corta a copa das árvores, não tem problema, ela brota de novo. Usa esse tipo de madeira, pra fazer o que vocês querem. Você vê, aqui na minha casa tem madeira, mas a madeira é reciclada. É compensado. Já foi usado, sabe? É aproveitado do reaproveitamento. Mas, mano, do jeito que tá, não dá pra ficar. E se você faz isso, cara, se você desmata, mano, olha, que Deus tenha piedade da sua alma, cara. Porque você, com certeza, vai pro inferno. Pode apostar nisso que eu tô falando. Bom, inscreva-se no canal, dá um joinha no vídeo. Se você é um ambientalista, e um colaborador do meio ambiente, compartilhe esse vídeo aqui, muito obrigado, falou, tchau!